É, é. E aí, senhor? E aí, Branca, você tá bem? Eu tô bom. Você tá bom. Eu tô na boa. Tem uma pergunta. Dica. A vida é composta de vida. Sim. E a vida humana é uma vida que, no exercício da escolha, Sim. A escolha usa como premissas condições que são importantes para o ser. Sim. A condicionante da premissa promove consequências que deveriam ser ah, referências naturais do ser. Condicionante da premissa promove consequências que deveriam. Sim, deveriam ser as referências naturais, inclusive para que se revejam as premissas, sim. A escolha é uma, uma condição de um sequencialismo e não de um consequencialismo. Concordo? Concordo. Sim, inclusive porque muitas vezes correlação não é causação, né? Pode ser apenas uma coisa Nossa. correlacionada que não foi causa, mas o ser acha que aí foi causa. É o meu caso, aí eu fico achando que é causa e fico com medo. É. Isso. Então o ser vive momento a momento. Sim. Não divide de ciclo a ciclo, momento a momento. Sim, porque em cada momento eu posso estar começando e terminando de modo de ciclo também então o ser é textual ele vai pegando a textura das situações e vai mensurando as condições fazendo a melhor escolha possível isso sim ele não é contextual pois ele não é responsável pelo contexto ele não é totalmente responsável pelas circunstâncias que fogem a sua capacidade administrativa. Inclusive, ele não tem... É, não é ele que manifesta todo o contexto, o contexto é toda a produção também, né? Pois é. Justo. Além o contexto, contexto é grande, Franca. O contexto é grande. Várias camadas de contexto. Sim. Sim. Estamos no contexto dado como real, o contexto acessível pelos sentidos do indivíduo. Sim. Ok. Então, a sequência não é consequência e o texto não é contexto. Certo. Logo, a responsabilidade textual tem uma sequência que reflete a estrutura da personalidade e maturidade do indivíduo. Sabendo disso, conseguimos isolar o elemento ser do meio. Isolando o elemento ser do meio, temos propriedades para entender o contexto e o padrão de ressonância gerado uma vez que o ser está impregnado por uma suposta responsabilidade de um contexto ou de um consequencialismo. Compreende, minha amore? Compreendo. Do que, que serve? serve. Para tudo. <risos> o quê? Para tudo? Para <risos> tudo mas é, lembra que o, o nosso foco inicial <risos> tá engraçadinho hein? É, não... <risos> lá no início o nosso desafio foi vocês partem daqui tem a referência e tem o foco isso aí foi isso, a quando entenderam foi isso a triangulação inicial sim <risos> isso quando entenderam isso foi Aí foi assim, entendemos. É. Agora, nós também entendemos o contexto, o ambiente, o emocional, o sentido, o instinto, partindo daquele ponto inicial. Agora, nós estamos estudando a composição desta posição do ponto inicial onde a ideia de consequência e responsabilidade gera uma enorme carga inútil. Aonde o ser tem um enorme estresse, carrega uma enorme, enorme carga de situações e padrões dos quais ele não tem responsabilidade. E se tem responsabilidade, é uma responsabilidade parcial, uma responsabilidade ínfima, atômica, assim, subatômica. É. é, depende. É. Estamos falando aqui de carga ancestral, condição genética. É. Estamos falando aqui de decisões familiares, padrões familiares. Mas, Tranca, o ser fica um sistema... Me dá a sensação de algo, assim, meio né? Eu... injusto, porque pensa bem... É muita coisa e o ser tem as consequências do resultado desses padrões. É tanto negativos quanto positivos, né? Exato. Então, se, pelo menos tendo responsabilidade, ele tem habilidade de resposta para tudo isso. É uma, é uma posição mais, assim, é pesado, sabendo, mas. Sabendo como você está saindo, é um dos passos mais importantes. Fazer o planejamento para ainda quais equipamentos você vai usar para aquela trincheira é bom, né? Oh, com certeza, aliás. Você não vai, você não aliás... vai lutar na Caatinga preparado para lutar no, no, no deserto de gelo da Rússia, né? Oh, vai ser igual o exército brasileiro na Primeira Guerra Mundial, gente. Puta merda. É, não fala isso, não. Não foi só tá o brasileiro, pegando. não. Foi o texano também. Muitos morreram das mesmas coisas, porque foram de, de, de climas quentes, né? Sem Sim. equipamentos adequados para lutar em clima frio. É, muito, muito... Dá muita... dó. É eu triste. Dor. É burrice da dó. É. Mas não do exército, dos comandantes, né? Prato, planejamento. a burrice dos comandantes, me dá dó do, do, do, do, dos pracinhas, sabe? Do, do... Sim, sim. Mas é um assunto delicado. É, é hoje outro assunto. É outro... Mas dá é uma coisa do, mais da hoje. consequência de decisões de outros, entende? Você está me, tá me colocando na sinuca, ainda mais hoje. Por que estou que te colocando na Porque sinuca? Porque tem parte da, da, da, da, da, da, da, da condição civil neste país está em revoltas. Então, hoje não vamos falar de militarismo. Por favor, me ajuda aí. A parte que é, não é a mancha da democracia? Não sei. Não sei me abstenho de opinar. Vamos voltar ao foco. Se não, Senão, isso aqui fica formigueiro. Só, só reserva disso aí. O que me veio à cabecinha foi que não vamos... Tá bom, vamos ler só o texto, tá? só o momento, de cada momento, mas o que me veio à cabecinha é que tem todas essas consequências que, que, que, que como compõem o contexto que cai sobre aquele indivíduo. Isso, não? é por isso que quando ele para para analisar seu equipamento, ele diz isso não. E aí, tudo muda. Porque havia um aceite condicionado e obscuro na relação e na direção dos, desses aspectos, compreende? Ah, tá certo, tá certo. Ele fala: meu pé tá doendo porque eu tô de cinelo no meio da, das pedras da montanha. Preciso de sapato diferente É, antes de ir para o sapato e falo, estou de chinelo, eu preciso de botas Exato ah. Ou dizer, eu não quero ir Não quero ir, quero ir embora Não gosto desse clima de montanha eu Quero ir embora isso não é Exato, ir. então é, a, a, a, O momento para isso existir Precisava ser descontextualizado para que ele pudesse ter o contexto e o texto para exercer essa escolha. Tá certo. Ou pelo Porque menos... toda escolha é textual, ela pega todas as características, os padrões e exerce o seu papel de escolha. Tá, ou que pelo menos você perceba que ele não gosta daquele contexto. Justo. Por mais que a escolha seja objeto natural, e às vezes não existe escolha, porque a lógica não permite outra escolha, é, aquilo é uma A lógica, é que a uma lógica escolha. não permite outra escolha, mas o escolher honrar a lógica acima de tudo é uma escolha. Exato. Então, você poder escolher não ser, com ser contextualizado pela humanidade dissociativa, já muda completamente a sua dinâmica. E compreender isso de maneira textual para exercício da sua agência como um ser, não há, e não há limites para a sua capacidade de escolha. Né? Isso. Há um limite... É assim. Da, da lógica, mas é um limite que eu escolho o limite da lógica. Bribes lógico, exatamente. Porque podia ser outras prioridades, tem gente que prioriza sei lá, o que latiu o coração, sei lá, embora fazer. É, e que a, também é uma escolha. além disso, além disso, tem isso. Além disso, tem isso. <risos> exatamente. Então... É, é, isso é um, um ponto importantíssimo e vamos parar por aqui para não encher muita linguiça que já é uma coisa que vai fritar a cuca de muita gente tá bom, e por que você está certo? faz sentido, não, é, sentido. É. muda tudo né você vai parar e olhar para o passado parou, olhou para trás e puta merda né como se a palavra puta merda fizesse sentido, mas mas não né, então <risos> fazer o okay, que né Ou pode, ser, pode, assim? pode ser pode ser, pode ser parar de fazer pode ser puta merda entendeu é, pode pode se compor diferente depende do texto do contexto aplicado da subjetividade ali Como manifesta né? Mas aí o ser Pelo menos já se situou entendeu Ele já, já deu uma localizada Ali onde ele, onde ele está Também Bom, tá. então é isso Paz no coração e até breve Gratidão, Oh yeah.